Esse é o eco close da clo vem comigo aqui porque eu vou o cabaré apresentar e pra você eu vou contar esse é o cabaré em comum pra você não seja mais um eco no ser é o cabaré venceré com o eco close da clo venceré com o eco close da clo esse é o Mr. Dudes, e eu sou Clorofila, e esse é o cabaré em comum Pra você não ser só mais um. Vencereco no procomum. Vencer é o cabaret. Venceré coneco close da clo. Vencere coneco close da clo. Venceré, coneco close da clo. Vencer é o não é close da glow. Vencer eco. Dá um close aqui, dá um close. Não é close da glow. Precisa pôr um eco nesse eco.